Na aula de hoje, eu irei ensinar você a fazer um treinamento que irá trabalhar as suas coxas e a parte interna da coxa, claro, também vai pegar a parte de trás e glúteo. Mas vamos lá, passo a passo para você aprender, eu sou o professor Emílio Júnior com dicas de exercícios para você aprender passo a passo. A primeira coisa que você vai fazer é ficar com os pés mais estreitos do que a largura do seu quadril. Você vai abrir a perna direita dessa forma e vai flexionar a perna direita, dobrar a perna direita, fazendo a extensão da perna esquerda. Volta à posição inicial, vai abrir a perna esquerda e flexionar, esticando a perna direita, sentindo essa região. Volta à posição inicial. Conseguiram pegar? Eu vou fazer mais uma vez, bem devagarzinho, para você entender. Ó. tô aqui parado. Eu vou abrir a perna direita e vou flexionar a perna direita. Ó, esticando o máximo que eu puder à esquerda. Estiquei. Volto à posição inicial. Agora, eu vou abrir a perna esquerda. Abrir a perna esquerda e flexiono a mesma, o máximo que eu puder, para sentir a parte interna interna da coxa sendo trabalhada. Esse exercício, ele é super fácil de se fazer. Caso você tenha dificuldade de fazer esse movimento de abrir a perna, não tem problema. Você também pode começar assim, ó, com as pernas, as ambas as pernas afastadas, mais afastadas do que a largura dos seus ombros, e aí você vai flexionar a perna direita. Dobrou a perna direita, volta à posição inicial, dobra a perna esquerda, volta à posição inicial, direita, volta à posição inicial, esquerda. E assim você vai fazendo o seu exercício em casa com total segurança, sabendo que você está trabalhando a musculatura interna das suas coxas. Automaticamente vai trabalhar também bumbum, posterior e pernas. Esse exercício para iniciantes, intermediários e avançados, não importa. Desde o momento que você consiga fazer o um movimento com total segurança, você pode também incorporar um pouco de carga caso você queira, colocar um peso, mas eu não aconselho, basta colocar um cronômetro, marca lá um minuto e tenta fazer durante um minuto, descansa e aí você pode retomar o treinamento, mas para fazer é importantíssimo tem que ter a liberação do seu médico. Não se esqueça, compartilhe aí esse vídeo, me fala qual é a cidade que você está, para no próximo vídeo eu mandar um alô para você. Agradeço por assistir a mais esse vídeo e até o nosso próximo encontro.